E hoje, o tema desse vídeo é sobre hipersensibilidade dentinária. A gengiva, com o tempo, com aquela força da escovação, ela vai começar a subindo, ela vai começar a subir. E vai ficar exposta ali naquela região a dentina, que é a camada logo depois do esmalte. A dentina, a gente já começa a ter as terminações nervosas. Então, por isso que você sente a sensibilidade. Então, não escove os dentes com muita força. Use sempre escova de cerda macia. Mas doutora Nanda, tem solução à sensibilidade dentinária? Um procedimento no consultório, a gente coloca um selante exatamente no ponto da sensibilidade. Ou a gente também pode fazer uma restauração, e aí você vai ficar livre dessa sensibilidade. Pode beber a sua água gelada, comer o seu doce, sem sentir nada. Esse é o seu caso? Você se identificou? Então ó, deixa nos comentários aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.